Vamos começar então com o emissor comum, que é o circuito que a gente tem trabalhado até agora, sabe? Desde o começo desse módulo nós temos vindo sempre olhando essa topologia. Ela recebe esse nome porque o emissor está aterrado e logo ele é comum, tanto para a entrada, que é a base, quanto para a saída, que é o meu coletor. E eu já disse que essas topologias, elas são importantes somente quando eu estou olhando para pequenos sinais. Então vamos ver como que é que fica o modelo de pequenos sinais desse circuito aqui. Qual que é o ganho desse circuito? Qual que é a impedância de entrada? E qual que é a impedância de saída? Nós já vimos isso em outro vídeo, mas vamos relembrar. A impedância de entrada é dada pela corrente que essa fonte, é a relação entre corrente dada uma certa tensão que essa fonte fornece. E isso vai depender apenas do RP, por causa desse laço aqui, essa malha fechada. Então, a resistência de entrada vai ser o próprio RP. A resistência de saída é dada quando eu zero essa fonte de entrada, então eu vou zerar essa tensão Vπ, com isso eu zero essa corrente, e aí eu coloco, eu acoplo uma, uma fonte aqui e vejo qual que é a relação entre, qual que é a relação entre a corrente que essa fonte tem que fornecer para esse circuito. E de novo, isso vai ser a corrente vai ser dada somente por essa malha, por esse laço. Então o Rout vai ser o próprio RC. Se eu tivesse levando em consideração o efeito early, aí a gente ia ter aqui um R0, e então eu poderia dizer que é o R0 paralelo com o RC, tá? Bom, e o ganho? O ganho é dado pela relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Mas é, qual que vai ser então a tensão de saída? Ela é essa corrente vezes o RC. Notem que essa corrente está indo nessa direção, então eu tenho que o Vout é menos RC vezes GMVπ. Só que Vπ a gente pode observar que ela é igual ao VI. Então eu substituo Vπ por VI. Então o ganho que é dado por Vout sobre Vin vai ser igual a menos RC. Então essa, essa, são, essa é a característica de um amplificador emissor comum. Ele tem a impedância de entrada associada a RP, a impedância de saída associada ao RC e um ganho que é igual a menos GM RC, ou seja, esse é, amplificador, ele inverte o meu sinal na saída. Lembrando que o modelo de pequenos sinais ignora VCC, ignora alimentação, mas o VCC Influencia, sim, o modelo de pequenos sinais. Porque é a partir de VCC e RC que a gente determina a corrente do coletor, IC. E IC, ela influencia o GM, que influencia o ganho. E nota o seguinte, a gente pode associar esses valores aqui, tá? Então, a gente sabe que G, o ganho, é menos GM RC e o GM a gente sabe que é menos beta sobre RP isso vezes o RC então o ganho ele é menos beta vezes o RC é o R0 e o RP é o ri então eu tenho uma relação entre ganho Impedância de saída e impedância de entrada. Se eu aumentar o ganho, eu aumento a impedância de saída, o que a gente já viu no primeiro vídeo, que é indesejável. Se eu aumento o ganho, eu reduzo a impedância de entrada, que também é indesejável. Tem também mais uma relação, que é que o GM é menos IC, Sobre VT, certo? Isso vezes RC. E C vezes RC, é aqui é a tensão sobre o meu resistor RC. Então eu tenho que o meu ganho, ele vai ser menos V sobre RC dividido por VT. O que, que você estava me falando? Que se eu aumentar o meu ganho, eu tenho que aumentar a tensão sobre o meu resistor RC. E se eu aumento a tensão sobre o resistor RC, eu reduzo o Vc. Lembrando que eu tenho aqui então a minha tensão de alimentação Vcc. Eu tenho uma certa tensão Vc, que é onde eu estou polarizando o meu circuito. E eu tenho aqui um limite Vbe. Se a minha tensão VC chegar próxima de VBE, o meu amplificador deixa de... Ou o transistor deixa de estar no modo ativo, ele passa a ir para a saturação e ele começa a deformar a onda, né? Então se eu tenho aqui uma onda, com, nesse caso uma onda amplificada dessa forma, se eu tiver uma segunda situação onde o VC está muito próximo de VBE, parte da onda vai se deformar. Aqui eu estou colocando... Imagina que eu estou colocando uma senoide na entrada e na saída agora eu tenho a, a parte negativa, né, o semiciclo negativo deformado. Então eu tenho aqui um trade-off entre ganho, impedância de, entra, de saída, Impedância de entrada e o que a gente chama de faixa dinâmica que é essa situação que eu acabei de explicar, né? então se eu aumentar o ganho eu reduzo o tamanho do sinal de entrada possível sem deformação, eu reduzo a faixa dinâmica. Se eu aumentar o ganho eu vou reduzir a minha impedância de entrada, que é indesejável. E se eu aumentar o ganho, eu aumento a minha resistência de saída, a minha impedância de saída, o que também é indesejável, tá?